E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Game TV Priston, eu sou o Rodrigo e estamos aqui hoje no canal Game TV para demonstrar como que você pode upar rápido com a sua Sacer no 10x. Se você for de outra classe, você também pode aproveitar o vídeo para pegar aí um, umas dicas legais né? de como pegar rápido esse level. 11x no BPT. Eu vou usar aqui a Sacer como exemplo. A Sacer Lady do meu amigo Lucas Rodrigo, meu xará. Neste vídeo gravação do mês de fevereiro e narração agora em março de 2020. Narração em 18 de março de 2020. Então, galera, tem um modo muito rápido de upar com sacer, tá? É uma classe mágica muito boa, que tem um alcance de área muito bom. Um dano em área de alcance muito bom, né? Com impacto. Então, você vai usar muito esse mapa aqui, tá bom? Menos esse aqui, ó. Aqui você não pisa, tá? Nem pensar, não vai nesse mapa aqui, a não ser que tenha um evento full mobs. Por quê? Porque tem a Sacer, que é das trevas. Sacer das trevas, aquele mob ali de ET2, que vocês conhecem, ela tem um congelamento muito irritante, tá? E é de se incomodar bastante. Então, dispense ET2, se possível. Então, é um desafio complicado, por quê? Você vai passar de ET1... ...para ET3, numa fase que você está com equipamentos talvez não tão bons para o mapa. Que é suficiente para ET1, mas para aguentar o um tranco em ET3, já pode ser complicado. Num level 112 por aí, tá? Que é o level que você vai começar a perceber a necessidade de ir para ET3. 112, 115 mais ou menos, vai perceber que a XP vai começar a ficar um pouco ruim em ET1. É, é mais ou menos isso aí, ó. para tancar ET3 no DSX, é necessário ao menos para todas as classes, pelo menos 6K de defesa, você consegue isso com um bom 7 cronos, 200 mais de absorção e 2K mais de HP. Bom, HP não é difícil não, né? Todo mundo hoje em dia consegue chegar a 2K de HP facilmente. Se tiver mais, melhor. Eita analfabeto. Escrevi errado ainda. Digitei errado ali. É, então é mais ou menos isso, tá pessoal? Detalhe, se o seu char tem evasiva... Você vai tancar, com certeza vai tancar, entendeu? Uh, Arqueira, Atalanta, Parque Assassina, que tem evade, é, não vão sofrer muito para tancar. E agora sobre o Up em ET2. apenas em evento full móveis. Por quê? Porque aí a face das sombras, das sombras das trepas, não sei, das sombras acho, ela ela some, tá? E os móveis do evento tomam lugar dela. Ou seja, aquele congelamento chato some. Como que eu recomendo você upar do 9x pro o 10x Bem, é, na minha opinião, tá? Minha humilde opinião Você deve upar uh, do 96% até... Tá, sai de iron, iron 2 Mais ou menos ali, 96, 98 ficar ruim o XP em Iron 2, tá? 98 em diante, você já deve upar em ice 2 Santuário congelado. No HS, tá? Eu digo isso porque ela não tem congelamento. E em ice 1 tem congelamento. Tem vários móveis lá que te congelam, né? E isso atrasa pra caramba a XP. Daí você vai... 98, 97 para a S2, não é tão difícil tankar, né? e vai upar ali até o 106 mais ou menos. É... A XP começa a ficar bem difícil no 106, tá? 106 eu acho que é o seu último level que você uparia é, em S2. Depois, pessoal, você pode escolher ir para ET1 ou ir para ET2. Na minha arqueira no caso, a trovão mecânica, que hoje ela está 13x, eu lembro que eu pulei de IC2 106 para ET2, direto para ET2. Pulei com alguma dificuldade no começo, mas ela pegou 108, 106 ao 108 em et2 e não foi difícil não, é, foi difícil mas não tanto assim, não foi tão complicado. Aqui tem um pequeno spawn de dano físico. É importante você trocar de mapa, né? Quando perceber que a XP está muito ruim. E aí, quando você faz essa mudança de AS2 para uh, ET2, a XP voa. Agora, quais chaves que podem ter dificuldade em... Em trocar de mapa, guerreira que tem defesa, mas não tem evasiva, lutador também pode ter dificuldade, tá e o um chama. Shaman é, vai upar em spawn HS é, mágico, né? ou em parte. O FS vai upar com dano físico, solo ou em parte. A guerreira pode upar em área, com algum improviso. Ou pode upar em parte com dano físico ou solo dano físico. Né? Ela vai ter dificuldades, a guerreira, se ela for upar justo, solo em área, em HS, porque só a defesa é complicado para segurar os mobs. Aí é obrigatório, né, ativar alguns itens premium que deem absorção para poder tancar melhor a guerreira. E a Sasser ela vai tancar muito bem, tá? Eu fugi um pouco do tema do vídeo, mas resumindo, Sasser vai tancar muito bem em et1. Et2 e Et3. Eu acho meio irônico, só que ela ela tem o elemento gelo na skill da tier 4, mas ela não tenha essa resistência a gelo para tancar aquela sácia das sombras de Et2. É meio irônico, mas é a vida. E vai tancar muito bem, tem muita defesa, muita absorção tem evasiva também e tem bloqueio do bloco bloque do cajado então basicamente é isso que a que a a sua sacer pode fazer para para upar rápido o tá? local do mapa e claro use uma boa xp tá xp de 100% no mínimo com fênix e um cajado acima do mais 15, né? Como eu falei ali, não tem que ser um cajado, uma arma top mais 20, se for melhor, claro, né? Mas é, você com a jinga de mais 15 já já vai dar legal para você upar bem rápido com a sua sacer pro 11x. Valeu pessoal, compartilha aí o vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Um forte abraço e até a próxima.